Olá, você está iniciando a disciplina Psicologia da Educação, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de conhecer conceitos fundamentais sobre o campo da psicologia nas suas interfaces com a educação, considerando a trajetória histórica do campo, as abordagens teóricas centrais sobre desenvolvimento e aprendizagem humana e contribuições para a compreensão e solução de problemas cotidianos da escola. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 – Psicologia e Educação – Bases Históricas e Conceituais Módulo 2 – Concepções Gerais sobre Desenvolvimento e Aprendizagem Módulo 3 – Desenvolvimento e Aprendizagem e os Seus Processos – Abordagens Interacionistas E módulo 4 – Contributos da Psicologia na Compreensão e Solução de Problemas Cotidianos da Escola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 Olá, eu sou a professora Analígia Miranda, responsável pela disciplina Psicologia da Educação. Eu sou licenciada em Pedagogia, Mestre e Doutora em Educação, Especialista em Docência com ênfase na Educação Básica. Desenvolvo pesquisas sobre formação de professores, processos cognitivos e tecnologias digitais. Sou professora adjunta na UFMS, Campus do Pantanal. Sobre a disciplina Psicologia da Educação, temos que as teorias da aprendizagem e do desenvolvimento humano apresentam uma contribuição importante na formação do professor. As diferentes bases epistemológicas elucidam a relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento humano e as suas implicações nas práticas pedagógicas.